que é a malta do aço, tudo a andar, oi, está aqui, acho que está aqui uma oportunidade para o Pumba 4ª, Pumba 3 e bora, é, 4 lá vai ele, Quinta, boa, como tira? é tira, que é a malta do aço, hoje temos, é, bem, eu do G40, um dos carros velhos, fico maluco, fico maluco, <laughs> hoje temos para, já <laughs> não digo nada de jeito, hoje temos para o menu de hoje, G40 preto no banco. Pois bem malta, é um tema que vocês me perguntam bastante o qual é que anda mais? G40 preto? G40 vermelho? Qual é que custe mais? Malta, foi um carro que eu sempre disse que andava bem, foi o G40 preto Eu sempre achei o G40 preto bastante mais rápido que o G40 vermelho antes de a gente dar os toques Agora o G40 vermelho está a modos que... complicado, o carro anda muito bem mas aí, deixa-me só ultrapassar aqui mais uma lesma Se calhar esta vai uma segunda, se calhar esta vai a uma segunda e bora este carro é mas agora como eu, estava, como eu estava a dizer o G40 de vermelho agora roubou o estoque está muito, está muito porreirinho mas eu nunca tinha medido este carro porque como vocês acompanharam o tema se acompanharam viram que eu comprei o carro não sabia se tinha manutenção ao compressor e os G se parte do compressor ficam sem o valor do G daí que este carro tem valor é com o G mas agora a gente já fez a revisão toda mudámos correios, mudámos tudo e chegou a hora de ir ao banco se vocês me perguntarem mas qual é que anda mais? efetivamente, este andava mais com o vermelho antes do vermelho do Vostox agora eu noto o vermelho um bocadinho mais forte mas, como vocês estão a ver este carro é um carro que anda muito bem se bem que estes carros são enganadores que eu a primeira vez que me um gigante de vermelho também parecia que andava bem e depois deu 105 cavalos mas o carro andava bem, estes carros como são leves e jantres, o pneu 175 dá sempre a sensação que o carro Anda bem, em relação à mecânica, segundo o Rosa, este carro tem uns toques muito parecidos ao vermelho, segundo o que o Rosa diz, pá, não está à maneira como ele faz, mas está bem feito, acredita que não vá dar a mesma potência que o G40 vermelho, porque os toques estão aqui não tão bem, bem como ele faz. Ele é o mestre disto, mas falou bem do trabalho, quem fez, fez bem feito, está tudo de jóia. teu o de caixa, tem aqui uns toquezinhos e vamos ver quantos cavalos é que isto dá, vamos tentar ver se o Kissy consegue puxar o gráfico do vermelho e ver a comparação entre um e outro, a ver uh, como é que isto está, isto, às vezes estes carros são inundadores, vai, fiquem por aí, vamos ao... Oh. corta, o okay, sim. Bem pessoal já estamos aqui no Kissy. o homem já vem ali e vamos começar a fazer aqui as medições ao jacaré o homem já vem aqui todo preparadinho mascarado para ver quantos cavalos é que isto dá Já temos aqui os resultados, meio hoje não usamos aquele monitor que deu o piso. Epá, houve aqui um pico de corrente. Foi preciso bom. chegar a cá para aquilo yeah. a, a variar. Vamos Estou usar aqui o, o grande, deu 115 cv, mais 10 cavalos vá com o meu vermelho da, da primeira vez. Yeah. Já não é mal mas bastante mais abaixo do vermelho com os toques. A linha do deste agora, é a Castanha, não é? É, é a linha do meio. A linha do meio. O que já estamos aqui a fazer é... A linha vermelha é uh, do G40 vermelho quando ele o trouxe. A primeira, a primeira, vez, vez, sim, sem a primeira vez, sem nada. Uh, ou seja, sem revisão feita, de nada. Deus a linha sim. castanha é deste G40 preto. Não faz a mínima ideia do que é que o carro tem, vê só a capa medir. Eu já comprei assim, já vi Já assim. comprou assim, não faz a mínima ideia do que é que tem e queria medir antes. De fazerem alguma coisa. Pois para a gente ver. E a roxa é do G40 vermelho, já com as revisões feitas e as com, afinações toques é Agora, uh, o que o Rosa tem que fazer é meter este pelo é igual, igual ao vermelho. É igual ao outro, né? A única coisa que o Yuri agora está a pedir é. Pronto, mas este já arrancamos aqui, o outro. Por isso é que eu disse que o meu preto, comparativamente ao vermelho, quando eu os fui buscar os dois. O, preto, o, preto, é, o né? preto bem mais forte, yeah. né? o vermelho muito a morto. Mas agora já me tinhas dito que achavas que o, o vermelho, vermelho tinha ficado muito melhor. o vermelho agora está antes de luz deste. Yeah. Mas pronto, está aqui a prova, temos aqui agora, temos que recuperar agora aqui, se calhar. Recuperar não, pôr 10 cavalinhos para chegar ao vermelho e ficarem os 20, dois. 20, 20, 20 uh, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 15, 15, temos que pôr aqui 15 cavalos para chegar ao vermelho e ficarem os dois de taca-taca. Bem, mais uma vez Obrigado brigadão, pelos meus... Olá. Para os meus testes para fazer aqui as minhas comparações. É, yeah. assim, é assim que a gente consegue yeah. ver o que é que está a ver e o que é que está, está a que Vamos ter aí uma novidade no canal, não é? Do acho quê? que vamos ter aí mais umas, umas medições de origem. Para, para o pessoal que gosta dessas coisas, medições de origem e depois com as revisões e com. Com as cargas. Algumas cargas. <risos> acho que o Yuri quer fazer aí uma coisa qualquer bacana. Pá, vamos estar sempre a dar força ao canal do Yuri. Vamos ver isto, vamos ver como é que corre. Bem, está feito, está aqui os números. Se gostaram gostaram, se não gostaram esperem pelos próximos episódios que vamos dar mais. Graças. <risos>